Hoje, no palco do Som em Prosa, a gente vai conhecer o som da Mariana Ramos. Tudo bom, Mariana? Como é que tá? Tudo bem, você? Beleza, ótimo. As cores Cores na cidade me mostram que não tem corpo O abismo nas escadas, entre os degraus e os meus pés É escuro no fim da rua, mas é cedo pra morrer Querem colocar um muro na cidade, querem colocar um muro em você. Bala, fita, prédio, ponte, pau, a pique, sombra, monte. Pare gente, gente pare, pare gentilmente. Pare gente, gente pare, pare gentilmente. Pare mente, mente pare, pare pare gente.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 Pra casa da chuva Mas tem uma curva Na esquina dobrando aquela menina Mas querem colocar o um muro na cidade Querem colocar o um muro em você Querem colocar o um muro na cidade, querem, querem Querem colocar o um muro em você Querem colocar o um muro na cidade Querem colocar o um muro em você eu queria que você começasse falando um pouco é, sobre a, a, a sua entrada na música, né? É, eu sei que você veio de uma família de músicos, né? E eu queria saber como que isso, assim, te inspirou a entrar na música também. Porque uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu estava ouvindo o seu som é o quanto você domina, na verdade, a expressão vocal mesmo, assim, não só de colocar uma, uma letra, né? De ter uma composição bacana, mas de aplicar sobre isso várias técnicas, várias, muitas vocalizações, inclusive, né? Então fala um pouquinho para uhum. mim. Ai, pergunta difícil já, mas, na verdade, é, como você colocou, né, na história da minha família tem uma, uma relação com a arte, assim, não só na música, mas também no teatro, né? Então, desde pequena, assim, eu sempre tive muito acostumada com meu pai viajando, indo para fazer show e tal, sempre tive contato com essa rotina, e ele me apresentou muitas referências no rock. Aí, ok, colocada essa referência, também tinham outras partes da família que me inseriam no contexto religioso. Então, eu tive muitas referências do gospel. Então, do gospel, eu trouxe muito a coisa do melisma, a coisa de algumas localizações, que mesmo, enfim, com outras outras referências aparecendo, ainda estão muito presentes. assim eu Depois de um tempo, eu reconheci o lugar do, do gospel também. E no teatro, eu, eu, eu praticava improvisação teatral. E ali a gente tentava explorar o canto a partir do corpo, né? Dessa expressão. O corpo vinha até mesmo antes da técnica, assim. E aí, eu acho que essa mescla ali do gospel, do rock, para as melodias, talvez, e para usar o corpo enquanto instrumento, assim, né? Porque eu acho que isso que é o canto, veio muito do teatro, assim. Então, tudo isso misturado, eu acho que fez... O modo como eu comecei a cantar. Daí eu fiz curso, enfim, depois no conservatório, que daí veio o MPB. E participei brevemente também do coro da UFPR. Então, Tem acho muitas que, influências é, eu aí. acho que As pessoas são múltiplas mesmo, né? Mas eu acho que eu colocaria um tripé, assim, gospel, rock. E o outro eu colocaria o próprio corpo. O próprio corpo e a minha descoberta. Acho que cada um vai descobrindo... Os lugares, né? É bem isso, a experimentação também do canto, né? Sim. De entender como joga a voz para cima, para baixo, Total, né? Total, a máscara, como é que, que é peito, o que, que é... Muito bom, muito bom. Outra coisa muito interessante, né? E é, um, é o tema de uma das músicas que você traz aqui, né? Num contexto mais urbano, você traz a música Muros para falar um pouco, me parece, né? De rupturas no espaço urbano. E aí, né, você como uma estudante de psicologia, né, tá uhum. quase se formando, imagino que tem uma perspectiva de uma psicologia social ali para entender esse contexto. Eu queria explorar um pouco, né, o tema dessa música, né, o que que te inspirou para escrever essa música? Uhum. Então, essa música eu escrevi assim que eu cheguei em Curitiba. Eu nasci no interior do Paraná e vim para cá, a princípio, para estudar. Então... Veio desse meu processo de encontro com a cidade, assim, né? Então, esse, nesse meu encontro, nesse interpelar, eu, eu fui sendo atraves, literalmente atravessada pelos prédios, pelas pessoas. Eu me assustava com muita coisa. A cidade em que eu nasci tem, sei lá, 30 mil habitantes. E foi tudo muito diferente, né? Então, eu, muito no caminho de ir para a faculdade, eu fazendo ali uma observação participante... Fui sentindo várias coisas, assim. Eu acho que nasceu mesmo desse encontro com o mundo, com a cidade, com as pessoas, né? Eu... Foi um, um mix de emoções, assim, né? Sair do interior e ir a capital. Na verdade, isso é, tipo, muito comum no Brasil. As pessoas falam muito disso na MPB. Uhum. Porque é, é isso. A gente tem coisa para falar desse encontro, né? E... Ah, assim, né? Eu acho que para mim a cidade é, é muita coisa né tem muitas pode ser muitas coisas a cidade e daí eu gosto sempre de falar na perspectiva do corpo sendo atravessado né pelo urbano assim pelo mundo nesse, nessa coisa que é dialética corpo mundo e, e pessoas né então não sei se eu respondi mas foi um pouco nesse contexto assim essa essa pessoa que de repente se viu né tipo se percebeu atravessada por essa cidade gigante que vai me engolir agora, O né? que que eu faço? E foi um pouco assim. É muito bom, né? O pessoal vai ouvir a música, vai, vai criando aí as suas interpretações a respeito. É, você foi lançando alguns singles, né? 2019, 2020, 2021, é, e agora tá empacotando um EP aí, inclusive com um projeto uhum. pela Lei de incentivo à Cultura, Isso. né? Fala um pouco pra gente o que que tá uhum. por vir. Então, né, eu tenho construído essa trajetória desde 2019, assim, embora a minha relação com a música seja anterior e lancei alguns singles e videoclipes também. Então, nesse processo em que eu fui me descobrindo também produtora e, e artista e para 2023, que na verdade eu estou executando agora, mas projetos culturais, eles têm o, seu, o tempo deles, né? Então para esse momento agora o que eu estou fazendo é executar o meu, o meu EP e depois esse EP vem o álbum né é esse que é o que é o, a, o planejamento mas eu estou bem animada sim porque eu sinto que há uma outra camada que vai se colocando né você lança singles lança videoclipes mas de repente tem esse esse projeto que está ali como uma representação do trabalho de forma mais contextualizada mais conceituada é um, um outro um outro lugar assim também tá sendo bem importante então sim tá tá rolando assim em e são abril provavelmente novas. são composições novas então composições até durante a pandemia né é, coisas que eu escrevi ali nossa inclusive a pandemia foi um super um super fator assim que aparece bastante nas letras mas tô bem animado verdade muito bem então muito boa sorte para você né E a gente fica curioso para conhecer esse EP assim que ele sair Obrigada pelo convite, foi muito legal e estou ansiosa aí pelas, pelos próximos episódios também de vocês. Valeu! Tira, tira o peito, atira a pedra, atira a cara, atira a roupa toda limpa, roupa suja Tira, tira gosto, tira vida, vive o posto, viva toda a vida, viva todo morto Mas vou cantar até a esquina E eu vou colocando cada corpo em seu lugar E eu vou colorindo a rua toda eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantar na sequência que dispara cada passo estreito cada caso cada caso ponha a sua roupa veste a sua cara lança na avenida toda vida vida ara Põe a sua veste veste a sua face lança na avenida toda morte e eu vou colocando cada corpo em seu lugar eu vou colorindo a rua toda eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantarolando até a esquina E eu vou colocando cada corpo em seu lugar ah, ah, ah, Eu vou desenhando cada cela de estar Mas vou cantarolando